canal, então se inscreve aí, deixa o seu like e ativa aquele sininho, sapeca de notificação. Cara, hoje eu venho trazer as melhores habilidades do Pet Cobra. É um Pet excelente, mano, que vai te dar uma habilidade fora do normal. Nesse caso, eu tô aqui no servidor titan que é um servidor da versão 5.9, que dá 10k de cupom de batalha, 5k por derrota, tem boot no PVP, tá bem da horinha, cara. Ó, tô gravando que veio 3 horas da manhã, ainda tem nego online, entendeu? E é basicamente isso, vamos lá mostrar o Pet pra vocês, eu quero mostrar habilidades. Mano, esse vídeo vai ser bem especificado, vai ter muitas coisas... E várias, várias coisas mesmo, cara. Que você vai curtir. Então eu peço pra você ficar até o final. Pra você poder que, ver, entender um pouco mais sobre o pet E aprender que ver, a, a fazer o combo trial. Você vai entender como que funciona esse combo trial. No caso, a gente vai começar aqui ver com a primeira habilidade, né, mano? Essa habilidade aqui é top também. Primeira skill. Que no caso, que é a skill Dança da Serpente. Após seu ataque do pet acertará o oponente se estiver próximo. E fará um dano de 50% do seu dano. Apenas do dano, não do ataque. Essa aqui é a primeira habilidade. No caso, que eu tô usando, entendeu? Ela se chama Dança da Serpente. Uma habilidade muito boa. E agora vem o Veneno que vem da Serpente. No caso, a segunda habilidade aqui. Ao ver de atual ataque comum, você lançará o pet E este causará um dano de 180% do seu dano. Não é considerado um ataque. É sempre causará crítico ou ataque. Quem você acertar, perde 300 pontos de ataque por três rodadas. Basicamente isso, entendeu? Agora vamos para a terceira habilidade aqui. Que é uma habilidade bem boa. Mas eu vou testar na prática para vocês verem como que é. Acho que é torcida do peão, alguma coisa assim. Mas é a terceira habilidade aqui. É diminuir o ataque do oponente 500 pontos Diminui a defesa crítica Em 500 pontos também é uma habilidade boa a pessoa saber que veio usar No caso que veio O nome dessa habilidade Essa quarta habilidade É chamada de massagem do Honga Mano Essa habilidade é, Ela funciona de que forma? Ela diminui o valor é, Do ataque mais Todos os inimigos Entendeu? 30 pontos É nível 30 para você usar ela Mas enfim Agora vamos a Quinta habilidade Que é a melhor habilidade Dessa cobra que no caso A galera considera A melhor habilidade Que é a fúria sangrenta Da cobra Aumenta 50% de chance de dar um golpe crítico, mas perde 1k de vida a cada rodada. Essa é uma habilidade muito boa. Muita gente usando no PVP e tanto na instância também. Vamos para a dos dentes. Essa habilidade aumenta 200 de armadura. Soma 3k de vida ao total. No caso ela te dá 200 de armadura e te dá mais 3k de vida ao total. Da hora, o desespero eterno. Que esse, no caso é essa habilidade que diminui ver, a armadura em 200 todos os inimigos, mas não pode mover. Tipo assim, você vai é, tirar 200 de armadura de todos os seus inimigos, mas... Sua, é, seu personagem não pode se mover Tanto no instância ou no pvp Agora vamos para a última habilidade Que é o coração vingativo da cobra Uma habilidade muito boa também Aumenta dois pontos de ataque mágico por cada ataque que recebe É, Aumenta dois pontos de ataque mágico por cada ataque que receber tá auto explicativo Você vai querer receber ataque Vai aumentar um ponto é, dois pontos de ataque mágico E assim por diante Não se esquece de deixar o like porque... Eu vou mostrar um negócio aqui que só nesse servidor que vai ter, dessa versão, entendeu? <risos> uma habilidade muito top. A galera curte muito. E eu decidi trazer aqui pra vocês. Eles, muita gente não vai saber, mas devido a esse vídeo aqui vai saber, entendeu? Mas pega a visão aí que o negócio tá a hora. E sempre eu mando um cupomzinho aqui pra galera, 25k, 50k. Depende de, tipo assim, de quantas pessoas estão online, daí eu dou uma moral enorme. Eu não sei se eu vou conseguir matar, porque eu tô sem os equipamentos da minha conta né. A minha conta é com 10k. Tem esses equipamentos muito da hora aqui, ó. E é isso. Beleza. Eu só quero que ative as habilidades pra vocês ver como que funciona. Eu quero mostrar que veio o combo trial. Esse combo trial funciona de que maneira? não ainda. Né? dar um P aqui. Basicamente você vai jun é, juntar o Paul com a sua habilidade do pet. Pode ser qualquer habilidade dessa daqui, ó Mas você pode usar só apenas uma vez, entendeu? Ó, ativou a habilidade Daí você aperta é, tudo junto, entendeu? O B e o T Ó, ativou Daí você vem aqui, ó Isso aqui, mano, faz uma diferença enorme no PVP Não uma perfurante, ó lá Matou o boss <risos> Entendeu? Isso aqui faz uma diferença enorme, mano Muita gente não sabe, entendeu? Daí eu decidi trazer esse vídeo pra vocês Da hora, né, galera? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal Não esqueça, venha jogar o Tietank Servidor de 5.9 10k de batalha Servidor perfeito pra você, cara É Tietche.com.br Servidor top, mano Só vem, cara Tô te aguardando aqui no, man, I still go.